Eu queria morrer como meu avô, dormindo, tranquilo e não gritando desesperadamente como os 40 passageiros do ônibus que ele dirigia.